Oi! Sistema agroflorestal, um pequeno sistema agroflorestal. Vamos dar uma olhada como é que ele está? Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, quem nos acompanha hoje é Niles Trades. Muito bom o som. A gente esteve tá falando aí de áreas degradadas durante as últimas semanas. Essas autores do campeonato não dá mais para a gente falar de área degradada aqui em casa vamos mudar de área degradada para sistema agroflorestal. Vamos dar uma vista geral e como é que está todo o sistema aqui em casa. São diferentes nichos, diferentes locais que a gente fez diferentes coisas. Então a gente vai dar uma olhadinha em jardim, pomar, a matinha, um local onde acontecem as plantações anuais, uma mistura disso tudo e isso eu já sei dessa vez, Vai dar dois videozinhos. Vamos dar uma olhada como é que estão as coisas? Eu vou aproveitar o, o verãozão para mostrar para vocês diferentes ambientes que a gente pode construir no mesmo lugar. A partir da, daquele trabalho de reversão de área degradada. Então, ver que alguma coisa de telhado verde, um jardim... Aqui são vários ipezinhos que foram plantados. Estamos no alto verão, chuva todo dia, calor, abafado. Então, eu estava sentindo falta de, de ter mais flores aqui em casa. Então, resolvi colocar um, um tanto de cosmos aqui. Algumas folhagens que eu trouxe da mata. Aqui o bosque de ipês, vê que está bastante aberto o espaço na parte de baixo, o terreno todo ele coberto, a gente vai ver isso, trabalhamos também com, com a ideia de cheios e vazios, olhando aqui ó, a gente enxerga a montanha lá atrás, depois a vista aproxima, um buraquinho enxerga a montanha lá atrás, a vista aproxima outra vez e um espaço aberto para a gente enxergar as montanhas lá ao fundo e volta outra vez. As curvas de nível fazendo os caminhinhos que a gente já mostrou em um outro vídeo. Algumas flores aqui ali, um jardinzinho que o Miguel acabou de replantar algumas flores, sempre com cuidado de manter o terreno coberto, aqui o jardinzinho refeito, o pomar, esses daqui são saquinhos, ah, acabou de voar um, esses aqui são saquinhos de TNT, nesse caso esses aqui já vieram com elástico que facilita a vida, e isso daqui é para proteger os frutos, né? Para evitar que, que bicho venha picar eles. Mas como tem para todo mundo, eu não coloquei saquinho em todos. Então, como possibilidade, a casa, o espaço, flores. Aqui o amendoim forrageiro. E no meio do amendoim forrageiro, eu andei plantando uns capãozinho, Um capãozinho de feijão. Que é esse daqui, ó. Então vê que não preciso entrar com enxada. Eu entro aqui com. Como é que chama isso aqui? Ah, perdi o nome. Eu entro com, com isso daqui, faço um buraquinho, jogo ali os feijãozinhos e eles vão desenvolvendo. Vou aproveitar para plantar um pouquinho de milho nesse meio. Ver que. Já tem umas florzinhas vindo aqui no amendoim forrageiro. Falar em amendoim, eu estou com um pouco de amendoim ali em casa, vou plantar. E aí normalmente faço isso nas leiras, para baixo das curvas de nível. E essa parte toda aqui foi roçada há coisa de um mês. Vê que cresce bastante rápido. Aqui um outro capãozinho de feijão. Eu plantei diferentes tipos de feijões aqui. Então tem feijão preto plantado aqui embaixo, olha eles aqui, feijão rosinha que está aqui e ali em cima o feijão carioquinha, na verdade o cariocão, ele é maior um pouco. Um pezinho aqui de figo, Citros tem laranja, tem poncã. Aqui um pezinho de pitanga, que fica para passarinho. Daqui a pouco eu volto. Estou de volta para mostrar como é que a gente pode plantar um pouquinho de milho. Eu tô com um pouquinho de milho de pipoca aqui. E eu vou fazer isso no meio do, do feijãozinho. Olha, aproveitar o solo nesse momento, uns três ou quatro grãozinhos de milho e pronto. Aqui a cavadeira. Faz só um buraquinho. Um pouquinho de milho. Pronto. Essa época agora, esse tipo de terreno, eu já havia comentado num outro vídeo, aqui em casa, o solo é mais argiloso. Com o solo mais argiloso, quando chega chuva, depois dele úmido, não encharcado, porque aí vira um lamaçal, mais úmido, ele fica mais mole e fácil de trabalhar. A gente não precisa entrar com enxada aqui, por conta dessa facilidade. Choveu um pouco essa noite, e aí a possibilidade de, de plantar. Já na seca... É o contrário. Na seca, o solo fica muito endurecido e a coisa fica mais complicada. De onde a gente pode tirar algumas coisas? Se você vai plantar num lugar onde o solo é mais argiloso, você tem que saber a hora de plantar e tem que ter uma ideia de como é que está a umidade do solo. Terminando de fazer o plantio do milho em de pipoca, eu não estou colocando adubo químico, só contando com a palhada dos anos anteriores. E daqui algumas semanas eu volto para mostrar os resultados. E aí, curtindo as ideias? Pois é, se estiver curtindo as ideias, compartilha com os amigos, chama o pessoal, é, divulga aí na tua rede, se for o caso, seria legal que fosse. É, se inscreve no canal se não for inscrito. E lembra, a gente está preparando algumas histórias diferentes agora para esse ano. As coisas estão tendo um crescimento legal e nós estamos preparando alguma coisa. Uma das coisas que nós estamos preparando é a possibilidade de quem quiser vir para cá, de ficar no final de semana... Como é que funciona uma casa ecológica? Como é o sistema agroflorestal? O que, que dá para fazer em espaços pequenos? O que, que dá para fazer numa chácara, num sítio? Mas isso eu trago melhor. Isso um pouquinho mais adiante. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!